Opa galera, no vídeo de hoje eu trago pra você uma maneira onde você pode estar tá ganhando dinheiro em casa ganhar uma renda extra em casa apenas com a conexão à internet através do seu computador ou aí do seu celular de qualquer lugar do mundo também você consegue fazer isso apenas com uma conexão com a internet então eu estou falando aqui da ShopT eu vou deixar o link direto pra vocês embaixo e aqui você faz o seu registro nesse link direto, tá bom? e aqui basicamente você vai colocar o seu número de telefone vai colocar uma senha e confirma essa senha aqui nesse Trade Pass é basicamente a senha de trade, a senha de saque, tá bom? Pode ser a mesma senha ali de login. Então, senha de login para você entrar no aplicativo, é a senha de saque que você vai sacar os seus lucros, né? O seu dinheiro que você vai ganhar na renda extra aqui do aplicativo. Então se prepara aí que no vídeo eu vou te explicar tudo como você pode ganhar dinheiro no aplicativo, deixa o like, assiste até o final pra você entender tudo, tá bom? E aqui depois eu não se esqueça de colocar o código aí de convite, que eu vou colocar o meu pra vocês na descrição, tá bom? Esse aqui é só um exemplo. Mas ok, entrando aqui no aplicativo, você pode ver que tem aqui o Shop Mall, e aqui vocês podem ver que eu tenho 201, né? Então basicamente aqui é o valor que eu tenho, cada um tem um valor aí, você pode depositar na plataforma, né? Você tem aqui a parte de recarga, então olha só, vou explicar pra vocês, a parte de recarga, você clica aqui, e você pode estar tá recarregando, né, a partir de 31 aí, 51, 201, 2000 3000, 5000, 8000 9999, ok? Deixa eu voltar aqui para vocês verem, que aqui tem diversos níveis de VIP, tá bom? E quanto maior o VIP, maior sua comissão aqui por fazer tarefas. Você ganha dinheiro aqui no aplicativo fazendo tarefas, completando missões. Então, quanto maior seu VIP, maior a recompensa dessas missões, as suas comissões. Então, aqui VIP 1, cara, basicamente o mínimo, se tem 31 aí na plataforma e você ganha 2%. Então, por exemplo, se você fizer uma missão ali de R$10, você ganha 2%, que seria R$0,20, por exemplo. Já no VIP 2 ali, você colocando em R$51 na plataforma, basicamente a taxa de comissão também é R$2, mas você não precisa ter saldo mínimo. Já no VIP 3, aumenta a comissão, vai para 4%. Então, por exemplo, de R$10, você ganharia 40 centavos E no VIP 4, a partir de R$2.000 aí na plataforma, a comissão já vai para 6%. Então, por exemplo, uma tarefa de R$10, você ganharia 60 centavos É assim que funciona. Vocês podem ver que eles têm aqui missões da Amazon, eBay, Best Buy, Shopify... Então vocês vão entender como funcionam essas missões agora. Você clica aqui então em recebendo ordens. E aqui ó, muito simples de fazer, cara. Olha só, você vem aqui ó, automático. Obtenção de ordem bem sucedida. Então olha só, detalhes do produto, tá? Tá? Então aqui mostra os detalhes aqui. É uma bolsa aqui, basicamente de 87 aqui, e basicamente a comissão de 3 aqui, e totalizando então 90, fechou? Você clica aqui em Enviar. Então como funciona aqui a plataforma? Como você vai estar tá ganhando dinheiro? Você faz aqui a intermediação né, de vendas. Então vocês viram ali Amazon, eBay, Best Buy, você faz a intermediação e ganha uma comissão por isso. né Então geralmente eles usavam robôs para fazer isso, e esses aplicativos colocam a gente, né pessoas normais, para fazer isso e a gente ganha comissão por isso. Então vocês podem ver que de 200 e um foi para 204 e assim você vai fazendo, né? Eu tenho aqui, ó, 30, agora falta 29 para mim fazer. Então, você faz isso direto. Ó. Vamos fazer mais. aqui, ó, automático, na pressa, né, para você acelerar que você vai clicar vai esperar carregar um pouquinho. Carregou, ordem bem cedida. É só mais uma bolsa dessa de 87 eu ganho 3 ali, 48 enviar, ordem a ser apresentada vamos lá, e ordem apresentada com sucesso, foi para 207 e a gente vai fazendo isso, cara a gente vai fazendo isso, você pode fazer isso todos os dias você vai ganhando dinheiro todos os dias parece milagre, mas não é, realmente funciona, olha só, agora veio uma calça beleza, uma calça de 98 comissão de 3,92, e você vai enviando por quê? toda hora tem gente comprando né nesses sites é, e-commerce né toda hora a galera vai comprando, ó, vamos para 211 e toda hora a galera compra e precisa ter essa intermediaçãozinha aí, em vez de robôs, né, que ficariam mais caros, tem esses aplicativos que a gente pode fazer, tá bom? Vamos ver agora uma caixinha JBL, tá? Comissão aqui de 4, né? Porque o valor é 102, um pouquinho mais caro quanto mais caro o produto, mais você ganha mas tem ainda uns limites de valor dos produtos, certo? pronto para 215, e vamos indo, cara tem 26 ainda para eu fazer eu vou fazendo aqui, tá bom? Enquanto a gente vai gravando o vídeo fazendo alguns, para vocês verem que realmente vai funcionando e eu tenho que fazer aqui até acabar aqui, olha só, agora uns fones de ouvido de 87, mais uma comissãozinha de 3 e pouco aqui, vamos lá, enviar, vamos ver para quanto a gente vai agora, 219, fechou? Então agora eu vou dar uma acelerada no vídeo, eu vou fazer todos aqui, mas para não ficar aqui o vídeo muito longo, eu vou acelerar, mas eu vou fazer tudo aqui pra gente ver quanto que a gente vai é, conquistar no dia de hoje, né? A gente tava com 201, olha só, esse aqui 480, aqueles skates é, flutuantes lá, sei lá o nome disso aqui, mas enfim, eu vou fazer todos aqui as 24 que faltam, de 201 vamos ver quanto a gente vai ficar no final do dia. Lembrando que todo dia essas missões vão recarregando, você pode fazer todos os dias aqui na plataforma. Lembrando também que quanto você ganha, há um colarzinho agora de 4 comissão, né? <risos> Lembrando lá ele. Lembrando a comissão que você ganha aqui depende, né, basicamente do nível VIP que você tá, quanto você é, investiu na plataforma, mas enfim, vamos lá. E bom, galera, passou alguns minutinhos aqui, né? Como vocês viram, tudo acelerado. Estamos aqui na última missãozinha, a última tarefa de hoje. Então vamos lá, das 29, falta uma, totalizando aqui as 30 do dia, né? Beleza, carregando aqui e veio aqui para finalizar basicamente uma calça de 162. Vocês podem ver, ó, que embute a comissão no valor. Então de 162, a pessoa paga 169, porque já embute aqui essa, esse trâmite que a gente faz, nessa né? intermediação de 650. Então o cara paga essa taxinha pra gente e acaba vindo pra gente. Então eles compram o produto, revende pra pessoa e dá uma comissão pra gente que faz intermediação. Fechou? Então basicamente vocês podem ver que totalizamos de 200, fomos para 349, ganhamos cerca de 150 aí. Beleza? Então tá aqui, ó, a comissão é, foi sequestrada hoje exatamente aqui 148 para ser exato, tá? Agora não dá mais para fazer, vocês podem ver tá? Por quê? Porque agora volta amanhã, tá galera? Então amanhã reinicia aqui, olha só, tá bom? Então amanhã reinicia pra gente fazer mais. E aqui agora vocês podem ver que nesse segundo botãozinho aqui, basicamente vai mostrar as tarefas que você fez, você pode confirmar os produtos que você intermediou a venda. Nesse chatzinho aqui também tem o um serviço ao cliente, então se precisar de ajuda, você pode contatar o serviço deles das 9 da manhã às 21 da noite. Então galera, é bom quando o aplicativo tem um suporte, mostra que é um aplicativo sério, tá? Então, deu algum problema no depósito, no Saque, alguma missão tem aqui o suporte, você pode clicar aqui. Olha só, tá vendo? Mostra aqui uma nova conversação, você pode abrir um chat diretamente com eles, você pode, ser em inglês aí talvez seja mais fácil. E aqui basicamente a gente tem o nosso perfil, tá bom? Então aqui no perfil mostra o VIP e aqui o meu código de convite que eu falei pra vocês que vai estar embaixo, né? Pra você entrar pelo meu código 6AHJPD Por que que é legal esse código? Pra você ajudar aqui o canal. Então se você quer me ajudar, eu ganho uma comissão nas suas comissões. Então tem esse sistema também de indicação, de marketing de rede, então você fazendo o registro pelo meu link aí embaixo, colocando meu código você vai estar me ajudando, que eu vou ganhar comissão em cima de você, você também convidando amigos, eu também ganho comissão nisso e a gente faz um marketing de rede bolado pra todo mundo ganhar com isso tá? Então, você pode clicar aqui, em a parte de equipe, beleza? Você vai ver que tá aqui, tá bom? Tem aqui a classe A, tem o segundo nível e tem o nível 3, fechou? Então aqui você vai ter sua equipe e vai ganhar dinheiro com isso Então aqui na página inicial para você fazer isso, você clica aqui em participação olha só, tem aqui o post de promoção, você compartilha o código QR, convida seus amigos para registrar. Clicando aqui em copiar link ó, vai ter meu link, você manda esse link pra geral eu vou mandar o meu como eu falei pra vocês e aqui que tá o segredo para ganhar dinheiro nessas plataformas, não só fazer ali a parte de mas se você quer ganhar bastante mesmo compartilha para geral, você pode fazer igual eu fiz aí, ó você pode fazer um vídeo no YouTube um link no WhatsApp, você pode compartilhar no Twitter no Instagram, no Facebook enfim, todas as redes sociais que você tem você pode compartilhar e pessoas entrando aí pelo seu link, você convidando muita gente, você ganha dinheiro e as pessoas convidando outras pessoas, você ganha mais dinheiro ainda vira uma bola de neve de renda passiva você ganhando dinheiro, com todo mundo trabalhando refazendo as vendas, revendendo aqui nesse sistema. Bom, e para finalizar o que mais interessa, né, aqui na parte inicial a retirada né depois que você tem seus lucros você quer sacar esse valor aqui tem a retirada na página inicial aqui também tem a parte de retirada aqui está beleza e aqui é muito simples ó vai ter a parte do cartão bancário vinculativo eu traduzi aqui para vocês ó basicamente aqui você coloca seu nome cpf a sua conta né o tipo de conta aqui é basicamente aqui é basicamente o pix tá galera então, basicamente, você coloca aqui, Ele só que é cartão, mas basicamente aqui você pode fazer por PIX, tá vendo? De CPF, telefone ou e-mail. E aí você confirma aqui, eu vou fazer isso aqui, tá? Pronto, confirmei aqui é, essa vinculação. Na hora que eu cadastrei as informações, eu posso estar tá vindo aqui no montante retirada de 0% e posso colocar aqui o valor, beleza? Então, basicamente, eu vou colocar aqui 349,36 que é o que eu tenho, fechou? E aqui já aparece, ó, meu telefone, coloca aqui o meu e-mail, né? Que é para onde vai vindo o PIX, meu nome e basicamente a senha de retirada que eu vou colocar aqui, aquela senha que a gente cadastrou, e retirar imediatamente, tá bom? Pronto, foi submetido com sucesso, agora é só esperar, beleza? E sobrou ainda aqui... 36 centavos. Beleza? Eu vou vir aqui na tela inicial agora, vocês podem ver que ficou esse valor. E agora é basicamente isso, tá galera? Eu vou colocar aí na tela pra vocês um print mostrando, comprovando que eu recebi o valor aí na minha conta bancária, um print do celular. Então, comprovando que a plataforma tá me pagando. Por isso que eu tô fazendo o vídeo, né? Porque realmente tá funcionando pra mim, tô lucrando todo dia na plataforma. Mas é o seguinte, esse vídeo não é uma dica de investimento. Por quê? Porque a gente não sabe se a plataforma vai pagar pra sempre. Então, saiba que tem risco, né? É uma plataforma do exterior aí, gringa. Então, a gente não sabe se vai funcionar pra sempre, eu espero que funcione porque tá me dando muito lucro e a gente tem que torcer, mas sabe que tem esse risco aí se você for investir em vista de acordo com o que você possa perder e enfim, começa ali aos poucos, vai montando uma rede e aí você vê se vai dar certo pra você, fechou? Mas enfim, tá sendo bacana pra mim, vocês viram ali que deu certo, tô ganhando dinheiro ganhei 150 só hoje, 350 já saquei aí, né, como vocês viram então pra mim tá valendo a pena e espero que vale a pena pra todo mundo, fechou? Galera vou ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo